da <laughs> minha Gente, quem vai fazer o almoço hoje hein? Ai, só sei que eu quero o um bom vegano da Dandara. Uhum. Essa receita eu ainda não tenho. Gente, eu estou destruída. bebendo Não vai é. nada. Ih, é uhum. a noite foi boa, hein? Eita! Hum. É isso, gente. <risos> Acredito que todas vocês estão aqui. No mesmo lugar, na mesma hora que eu estou bem nessa situação. Que pariu. Nossa, gente, pelo visto nós sala a gente tá destruída aqui, não. Bárbara! Olha o que, que é? Nossa, eu posso falar nada assim. Só no cutuque, só no cutuque. Eu não tô acreditando que você tá usando a minha camisa. Ai, desculpa. Não me faz tirar ela agora, por favor. <risos> eu tô brincando com você, ô Malu. Eu não sou tão brava assim quanto eu pareço ser. Ai, obrigada. Já tô com a ressaca moral o suficiente pra eu ter que ficar pelada na frente de todas vocês. <risos> Ih, relaxa, você não foi a única que ficou de ressaca por aqui. Também, né? É. Uh, Eita! Eita. E aí, o café da manhã tá pronto? <risos> O que, que foi? Perdeu alguma coisa? Olha, se você veio aqui pra ficar falando da Gabi, é melhor nem começar. Eu vim tá? por causa de você. Sem ressaca moral, sem ambições, sem apego. Tá parecendo a minha mãe, tá? Interessante. fim das contas, eu acho que a gente vai estar muito bem, sabia? Aquela velha história. Os apostos se atraem. Ou se distraem, né? Pra mim também é uma ótima opção. Ai, esse programa ainda vai me deixar maluca. Você não sabe o que eu acabei de ver lá fora. Rafa, dá pra parar um pouquinho e me dar atenção? Você sabe que eu não sou malu, né? E outra, sou péssimo ouvinte. Já percebi. nova e já é uma grande empresária lá fora. Tem a vida bem resolvida e tudo. Como é que você consegue, hein? Eu tenho quase a sua idade nunca fiz nada marcante. Meus relacionamentos nunca dão certo e eu mal consigo pagar o aluguel na minha kitnet. Eu acho que você não vai gostar da minha opinião. Ok. Depois não diz que eu não te avisei, tá? Prometido. Acho que você tem que colocar os relacionamentos de lado, sabe? Esquece as emoções e começa a agir racionalmente. Seja mais... Firme? Ela é fácil, né? Mas aquela discussão sua com a Bárbara foi bem coisa de casal. Desculpa. Às vezes eu falo demais. Gabi, foi mal ter ficado com a sua ex, tá? Não, tudo bem, eu posso que você não sabia. E na hora eu senti mais raiva dela. Agora eu tô com mais raiva de mim. Então. Bom, analisando estatisticamente alguns relativos ao redor do mundo, conclui-se que existe uma carga emocional 64% maior dos participantes. Você ainda tá aqui? Só então, vim explicar que pensando nisso eu crio uma dinâmica muito legal que nós aliviarmos um pouco da tensão e nos conhecemos um pouco melhor essa votação Nossa, é exatamente isso que eu preciso. Mas nem pensando eu vou, eu vou aparecer com essa dinâmica. Eu não acredito que eu deixei vocês me convencerem disso. Mas... Com uma gracinha! Hum. Ah, eu quero essa azul. Tanto faz, mas o amarelo é melhor assim. É o verde, viu? O verde Morra não Morra não Engraçada mesmo com essa cara de mal. Nossa. Eu diria que a Malu é uma doida do bem. Uhum. Nossa, <risos> nossa. Foi. Foi. a Maitê com certeza é a mais em. Uhum. É. A Andrea, pra mim, ela parece uma líder. Hum. Olha só. A gente já dando é pra casar, é a mais prendada da casa. Ah! Ah! Muito obrigada por terem topado participar dessa maluquice que eu acabei de inventar Vocês são demais! Ai, que loucura! Ai, muito obrigada, Malu, foi revigorante É, não foi uma festa, né, Mas Foi divertido, eu curti, eu curti Ó, oh, quero ninguém sujando no banheiro, hein? Essas tintas aí... Chata. Doida? Eu nunca te dei liberdade pra isso! Eu, eu pensei que... Não pensou nada! Nós somos só amigas, entendeu? E não vai passar disso! É que a gente se dá tão bem... Nós estamos eu... bem como amigas! Nunca vai passar disso, entendeu? Nunca! Desculpa... Desculpa, vai. Eu não queria ter sido grossa com você. É que... Eu não curto garota. Olha, eu tô vendo que você quer entrar aqui na casa, você mesmo, não precisa virar, querido, tá? Se você quer entrar aqui na casa, também se você nunca vai entrar, que eu estou mandando, vai aqui na descrição. Bora? Nossa senhora, pessoal, hoje em dia...